Pensando em energia solar, conte com a Renovação. Instalação ágil e segura em até dois dias. Tenha uma economia de até 95% na sua conta de energia. Produza sua própria energia com Renovação. Solicite um orçamento gratuito.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 que você é uma figura recorrente aqui, mas hum. é, um, é um assunto que sempre está em atualização aqui Sim. na cidade, então é importante a sua participação, quero agradecer a sua presença aqui e pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Tá. Bom, primeiro, muito boa tarde a todos os internautas do, da Rádio DS, Fernando, muito obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição e vamos novamente aí falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da cidade, de Suzano. Tem bastante coisa, inclusive, Tem né? A gente estava falando aqui antes de ligar as câmeras, já estava rolando bastante assunto, então eu vou tentar centralizar nos principais temas que, que são relevantes aqui para a cidade. Eu queria começar perguntando um pouco é, dessa questão do plano diretor, que completou cinco anos, você já deu uma entrevista aqui, um, acho que foi em abril, em abril, comentou um pouco em cima... De Uh, do plano diretor, mas eu queria que você atualizasse uh, no que está naquele plano que a cidade já conseguiu desenvolver porque é um plano para 10 anos né? o que, que já, nessa metade já se conseguiu fazer daquele plano Sim. como está o desenvolvimento Sim. eu sempre digo que é, o plano diretor é a carta magna né, do desenvolvimento da cidade é muito importante esse plano né? as cidades que conseguem realmente desenvolver um bom plano diretor mas principalmente colocar em prática um bom plano diretor a gente vai acompanhando o desenvolvimento da cidade ao longo desses anos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que a nossa lei, que é a 312, de 2017, né? em conjunto com as demais leis que estruturam todo o desenvolvimento urbano e rural da nossa cidade, né? como a 340, que é a lei de ocupação e parcelamento do solo, a lei de regularização fundiária, que é a 337, né? que possibilita a melhoria também da, da, da questão dos bairros que são irregulares nesse momento, né, faz com que a gente perceba um desenvolvimento contínuo da nossa cidade. Então, se a gente pegar especificamente o plano diretor, que previa algumas estratégias muito claras, como, por exemplo, o incentivo a novos empreendimentos para a cidade, a questão, por exemplo, dos novos centros logísticos em função da, da, da localização da nossa cidade. né. É bom lembrar que Suzano dentro da região do Tietê tem um, um privilégio enorme do ponto de vista geográfico, né? estamos próximo ao aeroporto, maior aeroporto da América Latina um dos maiores portos da América Latina, né? entre duas grandes capitais, né? que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? próximo ao Vale do Paraíba, também, que tem grandes cidades importantes, né? como o próprio São José dos Campos, né? com o Ita e outras empresas importantes lá, né? faz com que a cidade tenha esse potencial de transformação e crescimento contínuo. Né? E a gente percebe, ao longo desses cinco anos, que isso está acontecendo de forma rotineira né um pouco que a gente já previa já como estratégia lá em 2017 uhum. e você a gente estava falando aqui antes da na, na, nos bastidores aqui um pouco sobre o Zepil né que você acabou de tocar no assunto de questão de, de investimentos eu queria que você falasse mais sobre esse projeto esse pro, é um programa na verdade né uhum. e, que, como está o desenvolvimento dele? É, um, um dado interessante, né? Assim, lá no plano diretor, de nós demarcamos algumas Zepios. E o que, que é a Zepil, né Exato. Zona Especial de Projeto de Intervenção Urbana. A grosso modo, é uma operação urbana, né? no qual demarca um determinado perímetro da cidade. Né? No caso, lá no plano diretor, de nós demarcamos cinco perímetros. Nós estamos falando agora só da zipil A, né? que é aquela região ali próxima ao shopping center, a Roberto Simons, né? que é realmente um vetor de crescimento é, do comércio da cidade, um vetor de desenvolvimento do centro urbano da nossa cidade, né? e que precisava criar instrumentos urbanísticos muito claros para aquela, aquela região crescer. Né? É, só para você ter uma dimensão disso, Fernando, aquela Zepil ela tem em torno de 1 milhão e 400 mil metros quadrados de área. Né? Só que ela estava sendo pouco uhum. utilizada. Né? É, a gente chama isso o, o coeficiente, né? só para vocês entenderem, é o quanto que você pode o potencial de construção. É, no planetor estabelecia que ali poderia ter um coeficiente de até quatro vezes a área do terreno, que significa que a gente está falando aí em torno de mais de 6 milhões de metros quadrados. Tá? É, no entanto, é, antes da nossa lei das EPIL, essa área estava apenas sendo usada 0,13. É muito baixo para uma área que tem uma infraestrutura muito alta, um potencial de transformação muito grande, com grandes potencialidades. Né? O shopping que está ali próximo, que está passando por crescimento, as universidades estão ali próximo, o parque da cidade, né? o Max Pfeffer. Né? Então, um conjunto de estruturas que possui ali, que tem uma, um valor qualitativo muito grande bairros que já consolidados naquela região, né, o próprio Jardim de Márcia, a Ipês, entre outros, que também tem uma qualidade paisagística e urbanística importante. Então, a Zepil veio para atrair novos investimentos com mecanismos eh, muito particulares para aquela região. Né? E a gente já vê alguns resultados, né? alguns projetos estão sendo já aprovados naquela região né, que trazem eh, um outro caráter, né, do ponto de vista socioeconômico, para aquele setor da cidade. É eu... Eu meio que me perdi aqui, você uhum. tinha falado sobre, em, naquela outra entrevista, um sim. pouco daquela coisa do equilíbrio do, do privado com o público, sim, né? Que, é, Tem a ver com a Zepil. Tem a ver com a Zepil, né? Eu acho que a cidade, né quando a gente pensa a cidade, precisa começar a ter um entendimento sobre o equilíbrio socioeconômico da, da cidade em si, né? A gente sabe que a cidade possui bairros com grandes def, déficits é, é, de infraestrutura urbana, né? Uhum. Grandes problemas socioeconômicos, né? mas, ao mesmo tempo, eu tenho áreas muito nobres que fazem com que atraia investimentos e investidores de médio e alto padrão. E, nesse sentido, qual que é a estratégia? Né? Quando eu consigo trazer esses investimentos para a cidade, atrai esse investimento, há uma tendência desses, dessas pessoas que vão utilizar, que vão comprar e vão morar nesses empreendimentos de contribuir para a cidade né, com seus impostos, que é uma, uma taxa obrigatória, mas isso vai para os cofres públicos, né, de forma equil equilibrada e aí isso eu consigo gerar esse equilíbrio para realmente transferir esses recursos para quem realmente precisa né? para os bairros que realmente precisam de mais infraestrutura precisa de mais suporte público como equipamento de saúde, educação mobilidade urbana então eu começo a ter uma cidade mais equilitária do ponto de vista socioeconômico uhum. né? um ajuda o outro né? Uhum. e todo mundo ganha com isso porque a cidade ganha com isso eu tenho começo a ter uma cidade onde o PIB da cidade começa a subir né é bom lembrar que hoje o PIB de Suzana é em torno de quarenta reais é, é, per capita né é, é um dos PIBs mais altos do TT por que parece né mas a gente não consegue ainda perceber isso na cidade porque ainda tem esse Dispare entre bairros muito pobres né ou muito def deficitários em infraestrutura e bairros mais nobres então a gente precisa gerar esse equilíbrio certo ah, e essa questão toda que você falou do Zepil, por exemplo, está dentro do plano diretor? Está dentro do plano diretor, foi previsto lá em 2017 a demarcação de cinco Zepil. nós estamos uhum. apenas a primeira nesse, nesse momento, né? que a gente entendeu que era o primeiro como uma alavanca para os próximos até, uhum. mas tudo previsto justamente lá no plano. Então por isso que eu falo que o plano é a ferramenta principal, né? Ela prevê as ferramentas de transformação urbana e o futuro da cidade, né? Tudo a seu tempo, né? Você vê, A gente levou cinco anos para realmente tomar a decisão de desenhar essas ZPIU que a gente está começando a, a, a perceber a transformação agora. Cole frutos agora. Isso mesmo. No caso também eu queria falar um pouco de tecnologias, né? Eu sei que você estava olhando blá, blá. seu seu tablet. É, aí. Nas colinhas aí. Se você quiser falar alguma coisa que está <risos> aí, que não perguntar, pode tranquilo. falar. Tá? É, o Gel Suzano, né, assim que fala. Eu, é, eu queria que você comentasse um pouco dessas tecnologias utilizadas, como Sim. que é a, a, a utilização delas Sim. no município. É, outro ponto muito importante para a cidade se desenvolver, ela precisa, que eu sempre falo, né, ela precisa estar antenada no mundo. Né? Então, uhum. é, não basta eu ter só uma boa legislação, mas eu preciso estar conectado ao mundo. Né? Quando eu entrei aqui em 2017, assumi a secretaria, eu sempre falava, olha, precisamos colocar Suzano no mundo. Né, de alguma maneira. E algumas coisas simples né, que nós fizemos e que têm um reflexo muito importante. Né? Vou dar um exemplo. Né? Em 2017, quando qualquer pessoa, empreendedor, ou, ou corretor, ou um arquiteto, precisava tirar uma dúvida de como poder construir na cidade, ela precisava se deslocar até a secretaria e olhar o um mapa que era colado na parede, era um papel. Né? E ele falou, Pô, isso aqui é inadmissível, né? eu preciso mudar essa lógica. Né? Então, nós fomos gradativamente... Repensando a lógica de informar o cidadão e de dar informações. Tá? Em 2018, nós é, é, abrimos o sistema Acto, que é um sistema de aprovação online. Hoje, todas as nossas aprovações de projeto, certidões, números, são feitas de forma online. Né? Isso reduz o trajeto. Né? porque o técnico que está lá no escritório dele ele não precisa mais se deslocar da prefeitura para abrir um simples processo, mas ele abre do escritório dele, da casa dele, usando qualquer ferramenta, um simples celular, ele consegue abrir o sistema. Né? Então, isso já melhora significativamente a inter-relação, inclusive, com os técnicos ou mesmo com o cidadão. Né? E quando foi agora, em 2011, nós... É, inauguramos o sistema GeoSuzan. é um sistema de geo ou geoprocessamento né? de dados, né, uma plataforma aberta, né, você pode verificar em qualquer é, é, computador, não é um, não é um, um aplicativo, é uma plataforma aberta, né, no qual você, num simples clique, né, você consegue já identificar o lote, ver o que você pode construir ou não construir, né, uhum. então aquela ideia do mapa na parede virou um mapa no computador, e aí né, eu não tenho mais limites é, é, físicos né, para você pesquisar, tá? É, e nós, a princípio colocamos uma, já também uma, não só uma ferramenta de pesquisa, né, Porque eu posso pesquisar onde estão as escolas, as UBS. Então, ah, eu quero comprar um lote, mas eu quero saber onde minha filha vai estudar. Ah, é a 500 metros, é um quilômetro. Eu consigo lá aquele sistema, uma ferramenta super simples identificar isso, esses dados, tá? Mas além disso, nós inauguramos é, em janeiro a ferramenta dentro do GEL de certidão de diretrizes. O que, que é isso, Fernando? Toda vez que eu vou comprar um lote ou vender um lote, eu emito, é, é, geralmente você emite um documento dizendo, olha, esse lote você pode construir residencial, comercial, constrói 70% do lote, né? É um documento que te dá garantia na venda ou na compra do que você pode construir. É, hoje eu tinha essa ferramenta já no sistema GEL, no, no sistema Acto, né? que leva cinco dias para se gerar esse documento. Quando eu fui para o Gel Suzano, num simples clique, você só digita o número do IPTU e ele sai automaticamente e de forma gratuita. Hum. Né? Porque essa velocidade de informação é muito importante, porque com isso eu dou condição para o empresário, para a pessoa que está comprando, a pessoa que está vendendo, a tomada de decisão de forma mais rápida. Né? Sim. E, Sim. e não precisa ter custo isso, né? porque quem está ganhando é a cidade novamente. Aquele custo que eu estava cobrando lá atrás, ela se reverte em novos empreendimentos. Né? Até agora, só para você ter um número, nós já emitimos mais de 13 mil certidões, porque você é, um, é, um, é também um momento de pesquisa importante. Né? E eu vou dar um dado bem curioso, né? porque nós temos um empreendimento que sendo construído na cidade, no qual o empresário ele mora na, em Lisboa. Né? Então, ele, ele entrou no sistema GEL, ele virou o terreno que ele queria, ele tirou a certidão de diretriz, ele olhou, achou bacana, comprou o terreno. Ele desenvolveu o projeto, entrou no sistema Acto, aprovou o projeto e começou a construir, com recurso europeu. Uhum. Então, aquela lógica que eu falei para o prefeito em 2017, precisamos estar no mundo, hoje eu tenho garantia que nós estamos no mundo. Uma pessoa lá do outro lado, lá na Europa, tem condição de comprar, fazer negócios e investir na cidade sem sair de casa. Né? É isso está no mundo, né? É está conectado, né? É ter os dados abertos de forma transparente, clara, rápida e objetiva. Bacana. Estamos recebendo bastante mensagem aqui, Elvis. Uhum. Vou ler aqui antes do claro. intervalo. Sei que a, a nossa amiga Isabela já vai me cobrar aqui. <risos> é, temos aqui uma mensagem da Beatriz Camargo. Parabéns, secretário. Um trabalho muito técnico e bem executado à frente da pasta. Temos a Herbert Bola que sempre acompanha, a administração do prefeito Rodrigo Achuxi, só tem pessoas muito competentes, Marília Campos, boa tarde, Fernando, secretário Elvis, excelente entrevista. Obrigado. Temos aqui uma, uma, uma Bom, dúvida da... Dúvidas. Eu já vi, o... <risos> eu já aviso, já vou chamar. Mas temos aqui o Anthony fazendo algumas perguntas. Sim. Eu vou fazer, Anthony já, já, só vou chamar esse intervalo comercial e a gente faz a sua pergunta aqui para o secretário, beleza? A Renato. gente volta então daqui a pouco. Tá, Joel. Você pode ajudar a Santa Casa de Mogi comprando o Hipercap e cedendo direito de resgate. Você sabe onde vende o Hipercap? No Mercadinho Vende, na padaria Vende, na banca Vende e no bar Também Vende. Faça do seu negócio um ponto de venda do Hipercap. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro, um fit. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade mais 30 mil. Hipercap, ajude e concorra. É, voltamos, então, do intervalo aqui, pessoal. É, vou fazer a pergunta, o Anthony mandou algumas perguntas, na verdade, não foi só uma. Eu Vou passar aqui o secretário. É, o Anthony, então, mandou. O que sugere de mudança legislativa, mesmo que não da esfera municipal, para melhorar a questão de fiscalização e transferência para ocupação de modo sustentável na região de Palmeiras? Muito bem. Bom, Anthony, primeiro, obrigado pela pergunta. né O, o Antony, eu já conheço o Antony, não presencialmente, só virtualmente, né? ele é um grande contribuidor de ideias para a secretaria. Né? Mas antes de entrar especificamente nessa resposta, eu acho que é importante sim né? entender que Suzano ele, ele tem mais de 70% do seu território protegido pelas áreas de mananciais. Né? Efetivamente, 72% é protegido pelas áreas de mananciais e que eu sempre defendo, desde o plano diretor, que é o nosso tesouro verde, né? Uhum. Porque qual cidade na, no Alto Tietê, né? ou, ou melhor, até na região metropolitana, tem esse privilégio né? de ter mais de 50% do seu território, no caso 72, né? É, no qual a gente está aqui no centro e em poucos minutos a gente pode estar tá dentro de um sítio, uma uhum. chácara, né? Quer dizer, de, fora de toda essa maluquice que é morar numa cidade, que é legal, mas é uma maluquice, uhum. né? E a gente acaba sendo, claro, é, é, regido por uma legislação estadual. Tranquilo. Como, como resposta a isso, o que, que nós estamos fazendo? Primeiro, criando planos de desenvolvimento sustentáveis para essa região, né? criando mecanismos para o agricultor, para o comerciante daquela região poder se manter, porque eu tenho que garantir essa sustentabilidade de alguma maneira, seja ela econômica, seja ela, seja ela ambiental. Tá? Do ponto da fiscalização, hoje nós temos um grupo chamado Grupo de Fiscalização Integrada, que é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, em função de ser naquela área de mananciais, né? que tem a Prefeitura, tem o CRESC, tem o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem o CREA, que é o Conselho de Engenharia, tem a Polícia Florestal, a Polícia, aliás, Polícia Ambiental, né? tem a Polícia Civil, tem a Defesa Civil. A, a GCM que é um grande grupo que de tempo em tempo faz ações específicas para o combate à, à, à sua ocupação irregular seja loteamentos regulares, parcelamento irregular ou até mesmo construção já está tendo grandes efeitos né o próprio jornal DS vem noticiando esses traba esse trabalho né? a gente agradece muito sempre o trabalho de vocês que, vocês que tem uma ponte importante de comunicação entre o poder público e esse resultado né e que a gente vê que assim começou a já ter grandes resultados minimizou o número de, de problemas que a gente está enfrentando com isso sempre falo é a nossa joia né a nossa uhum. grande joia verde que a gente precisa garantir e manter bacana é, agradecer então também o, o Anthony né que mandou a, a mensagem aqui é, falar um pouco sobre regularização fundiária o secretário queria te perguntar como que está essa situação hoje no município e ade, até depois já já já engatar outro assunto né a questão do Gardene, né como que está a atualização ali da situação ali do, do, do residencial lá, 1.400 lotes, né? Isso mesmo, né? Regularização fundiária, eu acho que também foi um grande avanço para a cidade, né? Nós aprovamos em 2019 a Lei de Regularização Fundiária, que é a REURB, Re é a Lei 337 de 2019, isso possibilitou que o município começasse efetivamente a garantir esse processo de regularização pro, pelo município, né? E aí cabem alguns dados preliminares, né? Hoje nós temos 231 loteamentos na cidade. Tá? É, algumas pessoas falam bairros, na verdade, é loteamento, a cidade não tem bairros, né? a gente precisava ter uma lei de bairros, tá? hum. bairro é o conjunto de loteamentos. Desses 231 loteamentos, 30% ainda são irregulares. Ainda é um número muito alto para a região metropolitana, ainda que a região metropolitana tem muitos problemas, mas para nós ainda é um número muito alto. Nós estamos avançando para melhorar esses números e reduzir esses números efetivamente. Desde que nós lançamos em 2019 esse plano né, da, da REURB, fizemos a parceria com o governo do Estado, por conta do programa Cidade Legal, nós tivemos grandes avanços. Né? A gente falou da última vez aqui do Gardene, mas só para você ter alguns números, nós já regularizamos, efetivamente, mais de 1.400 lotes na cidade, desde o Vila Fátima e outros loteamentos que passaram por esse processo. São mil, mais de 1.400 as famílias, né? que tem o seu direito garantido, que é a matrícula. Né? E claro que o, o prefeito Rodrigo ele colocou uma coisa a mais nessa questão da regularização, que a gente chama de regularização plena. Né? Não é só a documentação em si, mas é também a infraestrutura. Então, loteamentos que estão passando por um processo de regularização fundiária, há uma grande tendência de entrar em infraestrutura junto. Então, pavimentação, água potável, sistema de esgoto drenagem e outras infraestruturas né então é, é o que nós chamamos de regularização plena tá então até o momento mais de 1400 famílias está em processo né é, também mais de 2.700 famílias ou lotes né é, E aí, é, aí cabe um detalhe curioso né por exemplo que uma coisa que nós não tínhamos esse dado né nós temos alguns empreendimentos aqui que eram do CDHU né da companhia de desenvolvimento uhum. habitacional e urbano que foi inclusive desmontado né no governo do estado é, todos os nossos empreendimentos do CDHU eram irregulares nenhuma família que recebeu o apartamento tem matrícula então nós fizemos uma parceria com o CDHU ainda quando estava ativo e a gente está regularizando esses loteamentos são mais de aliás, esses apartamentos são 1500 famílias que vão receber a sua matrícula agora de forma efetiva estamos caminhando para mais loteamentos, o Gardênia é um deles eu acho que é um grande exemplo, né? nós uhum. conseguimos uma parceria fantástica aí com o governo do estado, são 1.442 famílias que vão passar por um processo de regularização fundiária né? sabe, uh, os desafios que é o Gardênia, mas por exemplo, o Gardênia já está entrando energia regular Uhum. Né? Já entrou posteamento para iluminação pública, estamos fazendo debates com a Sabesp para entrar água e esgoto, e alguns pontos já está entrando, já está começando a entrar infraestrutura básica mínima, né? então vai avançando sobre esse plano muito maior, né? que é, além da documentação, também a questão da, da, da garantia aí, né, de, uma, de um bairro, né, de complementar um bairro, efetivamente. Então, quando a gente soma tudo isso, né, são quase 6 mil famílias que estão já dentro desse processo ou passaram por esse processo de regularização. Tá? Qualquer loteamento que está irregular ele é passível né, de regularização desde que seja consolidada até 2016, porque a legislação estadual... É, prever isso, uhum. né? E aí cabe, claro, né? É, as famílias se organizarem, né? E aí, se você me permite, eu vou dar um exemplo Sim. muito simples, né? Que nós passamos agora pouco tempo atrás, menos de um mês. É, eu queria até agradecer minha equipe de habitação, porque é um trabalho árduo, isso, né? Lá é coordenado pelo Dr. Miguel Reis Afonso, que é nosso diretor e toda a equipe. E a gente fez uma regularização muito pequena lá no Badra. Era chamado Área 51, parece <risos> nome de filme, né? Área é, 51, é. mas porque na verdade era Quadra 51 e tinham apenas 30 famílias. Essas famílias se organizaram, elas é, cotizaram a, o pagamento de um engenheiro, de um técnico topográfico, contrataram toda a documentação, abriram o processo e conseguimos chegar juntos com a regularização. E quando foi para o cartório, você tem que dar nome para o bairro, ia virar uma vila, esse, essa, essa quadra, pequena quadra. Não fazia fazer sentido, chama Área 51. Então, houve uma, uma votação entre as 30 famílias para que nome dar. Esse bairro nasceu, já tem um nome, já chama Sônia Maria. Aí ele me perguntou, mas por que Sônia Maria? E quem é Sônia Maria? Sônia Maria foi a primeira moradora desse bairro, ou dessa quadra, certo. né? E que quiseram fazer uma homenagem para ela. E adivinha quem estava lá recebendo o título? Dona é. Sônia Maria. É. Então, é, é muito comovente isso, né? Esse, esse monte de luta, né? Porque eram mais de 30 anos que ela ficou esperando um documento, né? No fim, teve uma grande homenagem, né? Então, é um trabalho que vale a pena é demorou demora né é trabalhoso mas vale a pena lá na ponta saber que aquela família tem a garantia que ninguém mais vai tirar aquele lote dela né porque ela tem a matrícula ela pode é, me, dar melhores condições de moradia para ela né Com, contratar por exemplo um profissional financiamento para poder fazer reforma na casa porque ela tem a matrícula e ela vai ter direito a financiamento etc legal secretário é outro assunto importante também que a gente que não foi falado na última entrevista sua e que de lá para cá teve uma evolução importante, é o residencial Suzano 2. É, eu queria que você comentasse um pouco, parece que se não me falha tá. aí a memória a respeito dos dados, 300 apartamentos no primeiro bloco, sendo que 84 estão cento conclu estão concluídos. Isto mesmo, na última vistoria que nós fizemos com o prefeito Rodrigo Schuch, nós identificamos, né? Separamos em duas fases justamente, isso foi uma estratégia nossa que nós tiramos com o Banco do Brasil. Eu é vou lembrar que o passivo que nós recebemos, né? Então era uma, uma obra que estava invadida lá em 2017 nós conseguimos fazer a integração de posse como outros, né? Iniciamos as obras, né? Foi contratado pelo banco, é sempre bom lembrar que é um contrato do banco e não da prefeitura, né? Dentro programa Minha Casa Minha Vida, a prefeitura é responsável apenas pela demanda né? a empresa começou a construção quando foi em 2020, em dezembro de 2020 houve o abandono da construtora e aí a gente passou por todo aquele processo novamente traumático de contratar uma nova empresa essa nova empresa chegou e nós chegamos num acordo falou, olha, a vez de você fazer tudo de uma única vez vamos fazer primeiro uma etapa que são as primeiras 300 famílias os primeiros 300 é, apartamentos e depois fazer uma segunda etapa Isso deu muito certo né então há uma tendência inclusive nesse segundo semestre nós já entregamos a primeira fase que tá os, os são, 300. são 300 300 unidades habitacionais né para 300 famílias tem a regra, obviamente, da, do programa Minha Casa Minha Vida, onde um percentual deve ser destinado às áreas de risco. É bom uhum. lembrar, né? Então, é, nós vamos, nesse primeiro momento, transferir 104 famílias de área de risco para o conjunto, então é, é, tem que ter essa política também habitacional pensando nessas estratégias além de ser uma própria regra do pro programa obviamente, né? mas também é importante saber que 104 famílias terão vão morar num lugar digno né? não correndo risco aí de, de problemas com chuva, escorregamento, etc, né? a gente sabe dos traumas que isso causa na família né? é, e aí a gente vai caminhando também nesse sentido, os demais números vão para o sorteio que foi feito lá em 2017. E esses 300, será que dá para confirmar para esse segundo semestre? concluir esses Com certeza, segundo semestre. Já estão tá bem avançadas as obras, né? já uhum. estamos tratando da documentação de entrega, né? a VCB, a ligação de água, ligação de energia ligação, e outros é, concessionários que são necessários para que o prédio funcione de forma correta. Né? Então, a gente está muito tranquilo. Obviamente, tem a parte que o banco precisa agora começar a chamar as famílias para assinatura de contrato, isso cabe ao banco. Né? Toda análise econômica cabe ao banco, né? Uhum. Mas a gente está muito tranquilo quanto a isso. O, eu não ia fazer essa pergunta, mas claro. o Anthony acabou perguntando <risos> também a respeito do Santa Cecília, né? é, A gente conversou já um pouco, te, não teve tanta evolução de, da última entrevista isso. que você concedeu. Justamente, infelizmente o Santa Cecília continua invadido, né? Então ele ele hoje está sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que é o ente público é, é financiador, né? É, cabe ao, ao banco entrar com a reintegração de posse. É bom lembrar que ele, ele entrou, ele fez o papel dele, mas durante a pandemia e o juiz não, não acatou tá, a reintegração porque estava no período pandêmico e aí tinha um decreto de que não era possível ter qualquer tipo de ação, né, de, de despejo né, ou quebra de contrato em função da pandemia. Então, as famílias ainda estão lá. Né? É, nós, claro, monitoramos, né? mas até até o ponto que é de nossa responsabilidade, mas cabe efetivamente ao banco é, fazer essa reintegração. É, a respeito também das áreas invadidas da MRS, parece ter teve um, um, um, um projeto, alguma Sim. coisa? É uma novidade, eu acho. É né? uma novidade. É, nós temos essa, essa parceria que nós estamos fazendo hum. com a MRS, logística, né? bom lembrar que é, dentro da área de... Da área deles, dentro né, de segurança, que eles chamam, né? É, ali no Monte Sion existem algumas casas que estão dentro dessa área, são classificadas como área de risco 4, que a gente chama, né? Só para vocês entenderem, a classificação vai de 1 a 4, quanto mais alto, maior o risco que se tem, e aí normalmente o risco 4 é remoção, né? Não tem outra alternativa, tá? É, houve várias reuniões com as famílias para tratar sobre esse tema e chegou à seguinte conclusão. É, numa parceria entre a MRS e a Prefeitura, a gente está desenvolvendo um projeto de um bairro novo para onde vão transferir essas famílias para esse local, com, construindo os lotes urbanizados, que a gente chama, e mais um embrião. Então, é uma parceria muito interessante, que eu acho que, se isso realmente se consolidar, vai ser um piloto para a cidade muito importante, inclusive para transferências de famílias para as áreas de risco. né Entendi. Bacana, interessante. É, a gente está caminhando aqui para o final. Queria te perguntar um pouco também, Elvis, é, a respeito da... A última vez você falou sobre os pontos de internet pública aqui na cidade. Teve Sim. alguma ampliação? Os estudos estão indicando aí a implantação em algum lugar que você Sim. pode adiantar? É, esse esse trabalho, ele é coordenado lá pela Secretaria de Administração, pela secretária Cintia Renata. Então, há uma estratégia que era minimamente ampliar os pontos de internet pública através das praças, né, dos certo. espaços públicos. Isso está rotinamente tá ampliando-se, né? A gente começou pelo centro, isso já começou aí para os bairros mais é, longe do centro, efetivamente, né? Então, há um trabalho contínuo sobre isso. Junto a isso, vem um outro, um outro dado importante, que é a questão do 5G. Né? Eu acho que essa semana, inclusive, semana passada, foi o, novamente uma, um ponto de notícia, aí. Né? Brasília sendo a primeira cidade a ter, efetivamente, o, o 5G. Isso, claro, em função da própria lei federal, né? que estabelece algumas regras. Né? Primeiro era o Distrito Federal, depois vinham as capitais, depois cidades com mais de 500 mil habitantes. Nós estamos lá no quarto ponto que são cidades é, abaixo de 500 mil habitantes. Há uma tendência, se te manter esse ritmo, somente em 2025 que chegaria o 5G na cidade. Muito bem, isso pela lógica. No entanto, nós temos uma lei né, específica, que é a lei de estação rádio base, que prevê na nossa lei já a possibilidade de implantação do 5G, do sistema 5G. Então, nós estamos aberto a qualquer empresa que possa vir para a cidade. Né? Então, temos uma legislação, é bom lembrar que... É, quando foi, foi debatida essa questão do 5G no país, Suzano estava entre as 19 cidades no país apta a receber o 5G, foi a primeira cidade do Altietê, né uma das poucas cidades no estado de São Paulo está efetivamente apta a receber essa tecnologia. Eu acho que isso é um avanço enorme para a cidade novamente, de novo, naquela né? lógica de que Suzano precisa estar no mundo. Sim. né A tecnologia é um ponto, né a velocidade de dados, etc., porque também isso está muito ligado à velocidade de dados com empresas, né? É, ligado ao que eles de IoT, a né? internet das coisas. Uhum. Né? Então, só o 5G consegue ter essa velocidade de dados capaz de gerar a, a, a, o, essa nova tecnologia possível. Né? Bacana. A gente chegou no final, mas antes eu, eu acabei de me lembrar... Uma, um assunto que me chamou a atenção quando chegou a matéria também aqui para a gente, que Suzano foi tema de um estudo acadêmico, né de um projeto acadêmico, que faz alguns meses já, mas eu queria Sim. só entender os detalhes. De é, rotinamente, é, eu acho que isso é muito gratificante para a cidade, né porque, claro, a gente trabalha em pro, prol da cidade, mas quando tem o reconhecimento a gente fica muito feliz, né sinal que o nosso trabalho está dando resultado. né Tempo atrás nós tínhamos sido selecionado pela pela uma universidade em São Carlos para ser objeto de estudo para construir planos diretores de cidades inteligentes. Né? Hoje Suzano detém tem um plano diretor para a cidade inteligente, né? que cria as estratégias a médio e longo prazo. Né? É, esse plano já foi concluído, a, a base dele já foi entregue de forma inclusive gratuita para o município, né? porque nós fomos objeto de estudo. Né? Desse. E Eu sempre sou um grande protagonista de, de, de, a favor desse, dessa parceria público e academia, né? Eu acho que a academia tem um, um conjunto de dados e, e mentes pensando, será que a gente precisa explorar mais? Então, eu sempre sou a favor de convênios, né? Então, nós fizemos convênio com o CREA, com o CAL, né? com as universidades. Estamos abrindo outros convênios aí que talvez na próxima entrevista eu possa falar né mas é, é, eu, eu, sou, eu acho que é muito importante essas parcerias tá então a gente sabe que é, isso tem um resultado né E também um tempo atrás nós participamos de um congresso ainda Regional é, aliás estadual sobre geoprocessamento onde Suzano atrás do gel Suzano foi um objeto é, de palestra né? Nós fomos uma cidade que para mostrar o nosso nosso resultado e isso agora resultou para agosto, mês que vem, nós vamos participar desse mesmo congresso agora, só que é um congresso nacional. Foram selecionadas algumas cidades no país, né? e eu me arrisco a dizer que Suzano é a mais pequenininha lá, porque foi selecionado o Rio de Janeiro... Hum o estado da Bahia, né, é, Curitiba, né, grandes capitais ou grandes estados, e nós estamos lá no meio, sinal que assim, o GEL Suzano tem cumprido sua função né, importante de passar dados, de cruzar dados, e ele está sendo para nós, no planejamento, uma, uma ferramenta de desenvolvimento urbano importante, né, de entender a cidade, né, de compreender espacialmente uh, é, como a cidade se desenvolve, como ela deve se desenvolver ao longo dos anos. Bacana. Bom, secretário, agradecer então a sua participação aqui. Se tem alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei, sinta-se uhum. à vontade. Bom, primeiro que a gente está sempre à disposição, é sempre um prazer vir aqui na rádio. É, você cumpre o um papel fundamental nesse sentido de ser o um grande interlocutor entre nós, o Poder Público e a população, efetivamente, né? Uhum. A gente procura sempre estar pensando a cidade de forma avançada. Eu sempre falo que o papel do planejamento urbano é pensar o futuro, né? Mas é o futuro de uma cidade mais sustentável, né? Mais inteligente, uhum. né? Mais, principalmente, mais humana, né? E a cidade, eu acho que dia a dia ela está se tornando mais humana, né? Eu tenho uma coisa de eu ando muito a pé pela cidade, né? Pelo centro e eu percebo dia a dia a cidade melhorando, né? É um conjunto de ações, não é só o planejamento. É o planejamento em conjunto com o meio ambiente, em conjunto com o trânsito, em conjunto com a Obras, em conjunto com outras secretarias que faz com que essa cidade se desenvolva né, a médio e longo prazo. A gente não consegue ver grandes resultados se não for pensado a médio e longo prazo. Né? E aí a cidade consegue mudar né, tempo a tempo o seu patamar né, como qualidade de vida, como expectativa de melhor de vida, etc. Bom, Legal, presente. bom, agradecer então novamente a sua participação aqui no programa, é, secretário, e agradecer quem mandou mensagem, bastante gente aqui, o Anthony, o Herbert Bola, também a Beatriz Camargo, agradecer a audiência de todos vocês, amanhã tem mais dessa entrevista, então até a próxima pessoal, um abraço e até.